Novas oficinas de terapia holística criadas para tratar doenças físicas e emocionais, equilibrando mente, energia e corpo. Através dos cinco elementos da medicina chinesa e suas correlações, duas oficinas para tratar cada um dos cinco elementos, que equivalem a um sistema fisiológico, uma emoção ou uma área da sua vida. São diferentes vivências para ativar e desbloquear a energia de cada elemento. Para cada oficina existe uma dieta terapêutica, então as inscrições devem ser feitas o quanto antes. Você pode participar de quantas desejar, ou as 10 para ter os 5 sistemas completamente reequilibrados. Não haverá exposição de questões pessoais, técnicas de passa Vipassana, Byron Kate, técnicas chinesas de liberação de articulações, limpeza e purificação do sangue, intestinos, da mente e de relacionamentos, entre muitas outras.